Em é resposta a esta pandemia e o que está a acontecer em todo o mundo. A L'Horra Merlin lembrou-se de fazer aquela que chamam a operação Retribuir. E quem melhor para ajudar nesta grande obra do que o querido Medeia a casa com quem a L'Horra Merlin já tem uma ligação há 16 anos. Portanto, nós, claro que dissemos que sim imediatamente, que apoiaríamos com certeza este, esta obra. Quando eu tirei a venda, Uh, eu fiquei muito, muito contente, fundamentalmente por todos aqueles que vão cá trabalhar. Vamos marcar aqui uma reunião para as pessoas da direção ficarem a conhecer a, a casa e perceberem, digamos, o quanto beneficiados fomos uh, por esta operação que o Groenbergland permitiu, digamos assim. Aquilo que senti foi uh, quase um reconhecimento para, aquele, para o trabalho que é feito todos os dias, com muito esforço, muitas vezes muita coisa feita em cima do joelho, porque não tínhamos até agora condições para o fazer, e foi sentir que isto é um reconhecimento pelo trabalho que temos vindo a fazer. Eu quando entrei neste novo espaço e vi o quadro com, em madeira e do outro lado o espaço todo verde e em madeira, pensei, isto é completamente Médicos do Mundo, porque isto retrata muito aquilo que nós encontramos no terreno e aquilo para o qual trabalhamos. Ver o espaço que era dedicado à logística, transformado neste espaço impressionante, com o conforto, com a luz, é, é, é fantástico, é mesmo fantástico. É muito reconfortante é muito poder sentir este reconhecimento do nosso trabalho, da nossa resiliência todos os dias. É muito, muito bom. Obrigada, querido Medeia Casa. Obrigado, Lagoa Merlin. Obrigado a este projeto. Para nós é muito, muito importante.